O voto é indevassável. Nós vencemos as eleições. Nosso voto tem que ser respeitado. Não há crime que dê sustentação jurídica ao impeachment. O impeachment na democracia brasileira é um veredito penal, não é político, é penal. Por isso nós estamos aqui e estamos em vigília cívica, porque nós entendemos que isto é um golpe. É um golpe contra a democracia, contra o Estado de Direito. Sem Estado de Direito não há democracia. Sem democracia não há nação.